Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas a mais um chá com alvinho e agora com a plaquinha funcionando. Nosso convidado de hoje, como vocês já viram na plaquinha, estão vendo ao meu lado, é o senhor Vitor Moura, que tem 23 anos, mora em Recife, Pernambuco, e foi a primeira, sim, sim, eliminada de Tortuga. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, é um prazer. <risos> Ah, Vitor também é um daqueles que já acompanhava o chá há um tempinho, né, amigo? Sim, sim. Já me imaginava, já imaginei muito nele e agora eu tô aqui, tá vendo? Ah, Chegou o nosso momento. Gente, antes da gente é. começar o nosso bate-papo com o Vitor, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque o Vitor é um rapaz muito analítico, é, vocês já deixem aí o like no vídeo, se inscrevam no canal do VD. Já ativem o sininho para receber as notificações e compartilhem com os amigos para que os chats sejam mais assistidos. Estou querendo a audiência de vocês. Ah. Vitor, você é... queria começar falando da sua decisão de jogar, Vili. Você também não é um novato tão novato assim no mundo dos jogos, então você pode falar como é que foi a sua entrada no mundo dos jogos, mas para quem te conhece há algum tempo, sabe também da sua resistência para jogar survival, do quanto você resistiu para se dar essa chance. E eu queria Sim. também que você falasse um pouquinho por que você achou que é, com Tortuga tinha chegado a hora. Bom, é o seguinte, eu conheci o mundo dos jogos em 2015, aleatoriamente, num. Num chat de, de WhatsApp sobre survival, que me acharam no, no na comunidade do Orkut sobre BBB, e lá começou um papo de survival. Falei, ah, tu assiste survival? Entra nesse grupo. E nisso, um dia lá, aleatoriamente, começaram a falar sobre a Alemanha. A gente, ah, é um jogo virtual que simula survival, tudo. Eu entrei no grupo. E aí eu comecei a observar e eu já fiquei encantado com as imagens, com as, com as dinâmicas e tudo mais. E nesse meio tempo, eu entrei no Survival Brasil, oito. É, Caio me viu, né, que é o moderador de lá, me viu na plateia, me convidou, eu me inscrevi e fui selecionado. Não foi uma, uma uma experiência muito legal, né? Mas, enfim. É, depois eu voltei no Survival Brasil em 2016, foi meu último jogo. É, eu joguei o Survival Brasil, fui para a final, mas não venci. Mas, assim, eu, tava no, eu não tava num momento legal da vida, eu não tava eu não conseguia exercer minha, minhas capacidades, eu não conseguia pensar, fazer social, então, assim, foi um pouco traumático. E, justamente por isso, eu tenho resolvido essa pausa, porque eu não estava no num momento. É, numa situação favorável, não estava legal, sabe? Em questão de saúde e tudo mais, como eu contei na minha apresentação. Então, eu falei, ah, não é válido, eu só vou jogar água no dia que eu tiver, assim, a, a certeza de que não vai me afetar, não vai me prejudicar, né? Em questão de ansiedade, de enfim, e também de que eu vou conseguir fazer alguma coisa, a questão sobre tortuga foi, eu realmente não tinha essa, eu geralmente planejo muito as minhas coisas com muita antecedência e eu tava, continuava esperando esse momento certo, mas aí eu vi a, a imagem, a divulgação, bateu aquela coisa assim dentro de mim e falei, será que é agora? E aí eu falei, Posso tentar, já que eu não tô, eu não tô ainda onde eu quero chegar, não tô, seja emocionalmente, seja cognitivamente, mas eu falei, pode ser uma uma, uma forma interessante de, de, como se fosse um, um reestrear nos jogos, é porque de fato é como se fosse um primeiro jogo, então eu falei, vamos lá, e aqui uma vez a inscrição, não tinha a esperança de, de ser selecionado, foi a minha primeira inscrição no VD, apesar de, de sempre acompanhar e tudo, eu falei, não, vamos, e... Aqui estou agora. É, qual a diferença que você vê, principal diferença que você vê do Vitor do Survival Brasil para o Vitor do, do Survival VD? É um Vitor que não tem medo de falar com as pessoas, apesar da timidez, mas não, a fobia social não me, não me afetava tanto aqui em Tortuga. É um Vitor que conseguia pensar, que conseguia analisar, conseguia tomar decisões estratégicas. E era um Vitor que não ficava refém da, da angústia e da ansiedade, porque eu sempre ficava, dia de jogo no Flávio Brasil, eu não conseguia fazer nada, eu ficava como se eu tivesse um compromisso, assim, uma reunião de, de trabalho, algo muito, que realmente me paralisava. E aqui não, surgiu de forma natural, em momento algum eu me sentia angustiado, é, senti uma ansiedade opressiva, em momento algum. É. Eu acho que além da, da, da sua evolução também pessoal, uma coisa que as pessoas têm comentado sobre Tortuga é que o cast realmente está um cast mais, mais tranquilo, mais é, jogando na hora que tem que jogar, mas também dando espaço para as pessoas terem a vida pessoal delas. Né? Isso é bem saudável também, né, amigo? É, é algo que eu estranhei muito, porque assim, eu, vi, eu vi muito sobre o VD e... E toda essa questão, ah, porque as pessoas passam o dia todo em in, ligações, ou ah, o social tem que ser desse, dessa forma. E quando eu entrei, eu, eu, inicialmente eu estranhei, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, eu estou jogando VD? Né, eu fiquei, mas realmente, hoje eu olho e, e é justamente isso, Tortuga tem um, tem um ritmo diferente. Muito bem. Bom, a frase do seu perfil que foi destacada, para quem te conhece, um pouquinho, sabe que é uma frase que faz bastante sentido, né, que é amo ouvir, sou viciado em racionalizar e analisar tudo. Essa uhum. é uma característica realmente da sua personalidade, você escuta, você é, escuta muito e você realmente está sempre racionalizando, analisando, fazendo tabelas e etc. Você uhum. acha que essa sua característica em Tortuga foi mais é, benéfica ou prejudicial para o seu jogo? Eu acho que benéfica. É me fez enxergar algumas situações e eu consegui pôr em prática e me fez... e me ajudou no jogo. Muito bem. E você acha que você assim foi fiel a essa sua característica o tempo todo ou teve algum momento que você largou a tabela, largou a cabeça para lá e o coração falou mais alto, a emoção falou mais alto? Não, realmente até até aquele momento foi nessa questão, é. E pronto, o só trazendo de volta a, a diferença do Vitor de Suvável Brasil para agora. O Vitor de Suvável Brasil era bem mais emocional, tipo, ah, eu não quero que ele saia, sabe? Por mais que eu goste da pessoa, já que em Tortuga, eu fi, eu tentava fazer o que era necessário para eu avançar no jogo, sabe? Eu, eu conseguia separar o emocional, o sentimental, e tipo, ah, eu gosto ah, do, do jogo, eu consegui fazer isso, eu acho. <risos> Para a gente que estava acompanhando a temporada, a, a gente tinha a sensação, e aí você vai poder esclarecer agora se era uma sensação correta, de que você estava bastante bem posicionado na tribo Labose, que você era um dos pontos-chave ali da tribo. É... À medida que o jogo foi avançando na fase tribal, que vocês foram tendo muito tempo para fazer as conexões de vocês, para consolidar as alianças, isso eu acho que, por um lado, é uma coisa boa, mas por outro lado também exige um esforço de manter as relações que você está criando é, fortes para na hora que você precisar que elas estejam fortes. É, essa leitura sobre você, de ser uma das pessoas-chave ali da Labuse, é uma leitura correta? Primeira pergunta. E segunda pergunta, como que foi o desenrolar da, da fase tribal, sem vocês irem para a CT, para manter essas relações que vocês criaram é, fortes? Eu me considero sim um ponto chave da da Labusa. Eu acho que eu e outra pessoa, porque a gente, pela configuração do, do primeiro do primeiro CD, é, a gente ficou numa uma posição de ficar no meio e de analisar qual caminho a gente seguiria, sabe? Inclusive essa pessoa queria optar por um, eu eu por mim eu achei melhor por outro e é, tentei frisar isso e aí surgiu. É, a eliminação de Emanuel, principalmente por conta da, da questão com Renata e toda a problemática, né? Mas... Gente, é um... a Renata causou mesmo, né? Saiu do jogo cedo, furacão <risos> Renata é real, né? Só quem viveu sabe, Gabi. <risos> <risos> Ai, eu amo. E, inclusive, esse é um ponto, foi um ponto muito decisivo para... Oi, desculpa ó, a mosca aqui. Foi um, um ponto muito decisivo para a formação da Labuse, como foi, sabe? Porque isso fez as pessoas, algumas pessoas se unirem por, por ela jogar, ter jogado o alvo nessas pessoas, fez ela... ajudou a, a, a esclarecer a, uma postura sobre outras, e aí tudo ficou mais mais claro, e aí foi foi onde foi se desenhando, desenhando também. Sim, durante... olhando... Ah, pode concluir. A questão do, do manter, justamente, é... E eu, eu optava por sempre tentar manter a, a, as coisas de uma forma mais neutra, uma forma mais... Eu falei, não, não, é necessário a gente quebrar numa ponte agora, né? eu acho que isso pode fortalecer a gente. Eu acho que eu fui um dos maiores defensores da, da Labuse e Strong. E assim, eu acho que de, eu, eu fui tão, tão apegado a isso que talvez tenha sido um dos fatores para a minha queda também, de ficar tão tá. obstinado. Vamos, vamos chegar nesse ponto. Mas antes, eu queria te perguntar. Você disse que você estava numa posição de escolher para que lado ir. Lá no primeiro CTI único da, da tribal da Labuse. Hoje, hum. olhando para sua saída, você acha que as coisas poderiam ter sido melhores para você se você tivesse optado pelo outro caminho? Jamais. Se, eu acredito que se o outro caminho tivesse sido escolhido, a Labuse não teria sido o que foi. Teria sido caótica, teria sido desunida, teria seria uma chuva de desconfiança e de overplay. Eu acredito. Entendi. Bom, e... e, e Ana, ah, pode falar. E, pessoalmente, eu não ficaria numa posição favorável. Eu, eu dependeria de outras pessoas. Enquanto na, na configuração que se teve, eu tinha o meu próprio caminho, as minhas próprias relações. Então, por isso que eu também optei por isso. Legal. E durante a, a fase tribal ainda, como eram as suas relações com o pessoal da Calico? Você se preocupava em ter uma relação com eles? Tinha pessoas lá, você tinha contato na Calico? Como é que era? Eu tentava, assim, justamente porque eu esperava, assim, uma swap, eu, enfim, já projetando a própria Merge também. É, eu tentava focar primeiro nos veteranos, principalmente diante do, do, do acontecido. Eu falei, olha, a gente precisa se assim, iniciar, a gente se encontrar porque Renata fez isso isso, isso e isso, se colocou um grande álcool em quem já tem experiência, mesmo em toda aquela minha situação, mas eu fui, eu recebi alvo de, de retornante, de, de veterano, de de minha experiência, sabe? E eu tentava manter essa essa abertura com eles por conta disso e com os outros eu tentava aquele contato básico assim social de, né? Ficava aquela coisa, nenhum queria falar demais, nenhum queria passar muita informação de um lado para o outro, mas ficava aquela coisa pessoal. E eu sempre tentei, tentei pensar assim. Eu quero ter um contato com o pessoal da outra tribo. Lógico que não tem como a gente... É, quanti... A gente medir isso, mas eu pensar assim, eu quero ter um contato com o pessoal da outra tribo que seja assim suficiente para, caso aconteça uma, uma swap de surpresa, eu já ter aquela, aquele contato, mas não tão forte a ponto de isso criar um alvo em mim na minha própria tribo, do tipo, ah, ele tem muitas relações lá, hein? Olha, Vitor está muito saídinho, tá? Tem... Aquela abertura com fulano, com ciclano, então era aquela coisa de tentar equilibrar. Sim. É. E, e assim, eu acho que foi surpreendente para todo mundo, plateia e para vocês, que não teve nenhuma swap, né? Que foi duas tribos de 10 pessoas até a fusão e é isso, né? Sim. Bom, bom na chega... chegando à fusão, então, você já adiantou um pouco que a sua ideia inicial era fortalecer mesmo a Labuse, que estava em maioria. É... Mas tá, mas você falou que em algum momento isso acabou não sendo uma boa ideia para você. Conta um pouco dessa história. Qual era a sua intenção e em que momento isso ficou ruim para você? Não, foi bem no F8 mesmo, que eu quase saí. As pessoas me procuravam, falar olha, eu quero... vamos fazer tal, tal, tal jogada. Vamos fazer tal, tal jogada. E eu realmente não via benefício. para mim, pros seis na Labuse, era bem, bem mais favorável seguirmos os, os seis juntos, sabe? É, e, ele, e, e eles falavam, ai, vamos fazer tal e tal jogada Eu falei, será que isso é o melhor mesmo? Será que isso não vai desestabilizar? Porque a gente não sabe qual vai ser o reflexo disso na, na, na rodada seguinte se A gente tirar um, a gente não sabe É muito fácil a gente achar, ah, a gente só tirar um e depois segue em cinco A gente não sabe como vai ser isso Sabe? Ficou, surgiu, começou a surgir aquela coisa assim De cada um querer um, um, um caminho, de cada um ter a sua visão E isso começou a criar discordância Sim e aí, quer dizer, a, a, a eliminação do, até a eliminação do Mateus, estava tudo bem? assim era, era, era, era um consenso na tribo que o Mateus seria eliminado naquele momento? ou, ou... Sim, é. era uma, foi uma estratégia a questão de Mateus, sabe? Porque como tinha esse assim, receio de, de ídolos, da carona e tudo mais, então ele seria a pessoa menos provável de, de que recebesse um poder, assim de que tivesse que recebesse um poder. Mas você estava sozinho nessa, Vitor, de, de querer que a Labuse ficasse forte até o final? Você, tava, você era uma voz dissonante nessa nessa ideia? Olha, eu, eu, eu até brinco e eu parecia um, um, um coach ou alguma coisa, porque eu todo dia eu acordava bom dia, Labuse, vamos olhar os, os dobrões, vamos manter <risos> a minha <risos> Mas de verdade, e era <risos> genuíno. <risos> Sabe? as pessoas diziam que sim, mas assim, por debaixo dos panos já tinha essa esse esse movimento, essa afobação, sabe? Mas no geral, no geral, era algo que as pessoas concordavam. Porque quando chegou a fusão, eu imagino que o povo da Calico deve ter começado a procurar vocês desesperadamente, né? Tipo, não, veja só, a a, a Calico, acusa a Kurse, busca de se fechar. A impressão que eu tenho é que eles ficavam sentados esperando que a gente chegasse com algo para oferecer para eles. Mas assim, eu, eu tinha essa impressão de que a gente procurava muito mais eles do que o inverso. A gente procurava eles para buscar informações, para projetar nossas jogadas, sabe? sabe? As três, os três primeiros conselhos foram projetados, as jogadas foram projetadas e arquitetadas com o fundamento das informações que a gente ia buscar na Calico. Sim. Mas eles, eles não vinham para a gente falar assim, ah, será que apresentar um Tipo assim, olha, será, eu seria talvez um pouco útil de, de tal e tal forma, a gente poderia se, se ajudar mutualmente, sabe? Não acontecia, pelo menos comigo, com muito disso não. E assim, pelos relatos também, sabe? Eles realmente esperavam que a gente simplesmente chegasse nele. e falava assim, olha, vai acontecer isso e isso, vamos, não sei o que. E, e, isso não aconteceu, pelo visto. <risos> muito bem, olha só uma coisa que ficou um pouco difícil pra gente como plateia ali quando chegou a fusão é que os labuse que recebiam votos cada CT eram diferentes né, Leonel recebe voto Lucas recebe voto Matheus recebe voto, é eliminado aí depois você recebe voto aí depois você e Nath recebem voto acho que foi isso, né, acho que até agora foi isso que aconteceu né é... Ah, o que está que acontecendo? Você, é... Isso era estratégico? Você em algum momento percebeu que você era um elo mais frágil na Labuse? O que. que... Para que a plateia possa entender um pouquinho sobre essa dinâmica, por que, que você acha que esses votos foram tão pulverizados assim? E cada, cada CT era uma pessoa? Estratégia, blefe. Eu acho que a Calico tentava pensar numa forma também de. Roleta ter... russa mesmo. Sim um 6v e tudo mais, eu já já quase fui alvo, mas aí eu joguei um, um blefe que eu tinha ido, acho que mudaram um pouco Então assim, cada um tentava da sua forma, sabe? E isso, querendo ou não, ia, ia mudando um pouco os votos E a questão do, de eu ser votado no setembro anterior a minha saída Pelo que eu soube, ainda no jogo, é a própria Lagusa queria votar em mim, no caso eu seria eliminado com 7x1 Sim. Quando, então, quando que você percebe que você, um, vira alvo da Calico, dois, que a Labuse pode achar essa ideia interessante? Bom, da Calico, acho que foi a minha falta de, de manejo e de, de não saber é, administrar propriamente essa questão. De, tipo assim, eu tinha a intenção de passar para eles uma sensação de que eu poderia trabalhar com eles no futuro, de que, que eu poderia contribuir com eles para que eles não me vissem como alvo e caso um ídolo fosse usado corretamente eles né eu, eu estaria salvo porque eles não teriam vindo em mim era a minha intenção mas eu realmente não conseguia até pela pelos pelo que eles falaram eu não conseguia isso não conseguia fazer isso efetivamente então assim as escorregadas acabou deixando deixando uma marca para eles eu falei não Vitor precisa sair e ela 12, pelo que eles próprios, eles próprios me falaram, que eu estava sendo visto como uma ameaça e que não queriam que eu avançasse no jogo. Tá. É, então, você CT que a Giovanna foi eliminada, quase foi você, né foi por um voto, né? Isso. É, e aí, depois desse momento, quer dizer, é, você, qual é a sua reação? Fiquei, mas poderia ter saído, teve uso de poder... Qualquer coisinha que tivesse dado errado ali tinha sido você e não a Giovana. Como é que você reage a isso continuando no jogo? Primeiro que no, nos momentos que antecederam a votação, acho que duas pessoas me procuraram, falei, olha, tu tem ídolo? Eu falei, não tem. Eu falei, Se tu tiver, tu usa, porque o negócio tá ruim pro teu lado, que todo mundo em maiúsculo, em, em, em negrito, todo mundo quer em você. Eu falei, bom, é aquela coisa, é, a gente sempre conversou sobre sobre a, a nossa união e tudo mais, e, e quanto a gente se contribuiu e se ajudou mutuamente. E eu falo assim, eu até usei esse argumento, falei, não faz sentido usar uma, é, tirar uma suposta ameaça, que seria eu, que está com vocês estará com vocês, e, e, e deixar duas pessoas que a gente sabe que tem grandes chances de vencer, de ir para a final, e vocês não sabem o que estão pensando, não sabem né, se realmente tem intenção de jogar com vocês. Então não seria trocar o certo pelo duvidoso, eu tentei ficar tocando nessa tecla, mas assim, foi muito caótico, sabe, muito caótico. E uma pessoa que é extremamente sincera, pois, após a votação, me, me contou tudo nos detalhes e eu fui meio que questionando as outras pessoas, tipo assim, olha gente, o é que aconteceu direito, então me expliquem. E realmente foram, abriram um jogo e falaram sobre isso, não sei se era realmente a verdadeira intenção, né. Mas é isso, e a partir disso eu comecei, gente, olha o que a gente conseguiu com a tribo, como a nossa união, a gente conseguiu que a Aline, Leonel e Lucas não fossem lado porque a gente se articulou bem e tudo mais. Então assim, vamos não, nos manter unidos, é, vamos passar um, uma borracha nisso, vamos tentar nos reconstruir e tudo mais. Ou seja, você é, tentou mais uma vez manter a Labuse junta. E, e, e com os Calico, também, você deu uma negligenciada neles, depois desse CT Sim. Assim, eu tentava fazer aquele mesmo joguinho, mas eu realmente não tive, eu confesso, não tive um, um bom... Eu... Quem me conhece sabe, eu não consigo mentir, eu sou muito espontâneo, então, assim, é muito complicado. <risos> eu tentava. Você... E por que motivo você acha que as pessoas consideravam você como a, a ameaça a ser eliminada dentro da Labuse? Primeiro, porque falavam que eu não tinha nenhuma inimizade no jogo embora eu sempre jogava. Eu falei, nossa, a Lia saiu muito estressada comigo, ela jamais tá em mim. Eu sempre tentava usar isso, mas eles falavam isso e falavam que eu era estratégico. Mas, tipo... E você concorda que você era a maior ameaça da tribo? Não. Não precisa me dizer quem você acha que é. <risos> e eu acho... Ah, pode falar. E eu acho que, tipo assim... Por mais que tenha, tenha toda essa questão, é, a minha permanência, tanto na F8, quanto na F7, poderia contribuir bem mais para o jogo, para o avanço de outras pessoas. Eu tentei usar esse argumento, mas não colou. <risos> Muito bem. Depois de uma chuva de poderes usados de forma incorreta, na, na, logo na sua vez, eles acertam o ídolo, Bibito fica imune, leva todos os votos, e eles dividem os votos entre você e a Nath, e a Natália. E aí, no revolt, basicamente, a decisão... Acho que isso ficou bem público, acho que eu não estou entregando o jogo de ninguém, acho que no revolt a decisão fica na mão dos Calico, basicamente, né, assim. É... Mais ou menos. É, acredito que não, acho que foi bem... Tá. Então, me conta, por que, que você acha que as pessoas preferiram eliminar você e não a Natália? que foi a justamente. Primeira, Se eu não estou enganado, foi a primeira vez no jogo que a Nath recebeu voto, né? Sim. É, justamente por conta dessas derrapadas, é, dessa minha falta de tato e de, de, de administração dessa dessa situação com os calicos né? já já Eu já vinha com um alvo do setembro anterior, por justamente essa essa mobilização de que tipo, o Vitor precisa sair, o Vitor precisa sair, né? E justamente por conta das, das sementinhas plantadas pela minoria, por, por conta dos meus deslizes. Então, assim, inato foi mais efetiva e mais assertiva na questão de passar confiança e, e enfim, essa questão social mesmo. Entendi. É é porque, assim, olhando de Gente, se não é um alvo, tal tá, não estou fazendo nada. Só estou fazendo uma análise aqui crua da situação de quem está assistindo. É... Uma vez que você já tinha esse alvo, você já tinha levado os votos, é... talvez pudesse passar pela cabeça das pessoas que eliminar a pessoa que não tinha esse alvo e que não tinha recebido votos, talvez fosse mais estratégico, porque o seu alvo ia continuar existindo. Eu, ia, eu seria um para um, um se, se bem que agora a Natália pode ser essa pessoa, né? Não dá pra saber o que, que vai acontecer assim, né? com a continuidade. Sim. Bom se Bibito fosse eliminado, deu errado, ou Bibito, enfim, vocês tivessem votado em outra pessoa, ou Bibito tivesse usado o no em outra pessoa, deu errado que ali, Bibito foi eliminado. Quais seriam os seus planos? assim O que que você ia tentar fazer? Você ia continuar tentando manter os seus é, labos unidos? Principalmente por conta do seguinte, é, eu tinha um poder da máscara e se eu sobreviver se ao f eu estaria na final. Então, é, se eu conseguisse é, sair e eu falar, olha, José precisa sair porque ele venceu duas imunidades seguidas, ele precisa ser eliminado e tudo, para assegurar que eu fosse, que eu, eu sobrevivesse ao F6 e fosse para final. E todo mundo sabia que você tinha essa máscara? Sabia, porque vazou. Mas... <risos> Amigo, como assim vazou? Vazou porque você confiou em alguém e essa pessoa espalhou para os outros? Também vamos vou voltar para o começo, é, foi, a, foi na segunda rodada, então, assim, eu tinha a minhas alianças na abuso e tudo mais e, assim, eu achei no meio da prova, no meio daquela agitação, no meio da adrenalina, e eu realmente, foi uma atitude, assim, de impulso, quando eu vi o dobrão lá, eu coloquei na, na ilha, foi validado, como eu sabia que eram dois dobrões, né, que eram duas pessoas entrando na ilha, eu peguei e joguei o dobrão, falei assim, olha, gente, usa o dobrão para ver se a gente, se fica entre a gente, né, porque eu queria que, eu pensei assim, ah, se eu não pegar o poder, eu quero saber com quem tá para para saber, é melhor saber com quem tá, né? Sendo que eram dois dobrões e tudo mais. Na... na época, eu ainda fiz uma ceninha, falei que eu perdi a prova e tudo mais, e passou. Nisso, no... na metade da merge ali, né eu come... eu dei umas umas derrapadas, eu não sei se eu posso falar sobre isso, porque fala um pouco sobre estratégia estratégia de jogo. Então, eu vou mentir. Vou mentir. Eu vou mentir. É, enfim, eu dei umas derrapadas, mas tem relação com isso de, de não saber lidar muito bem com os calicos. E eles efetivamente coloca, coloca, colocaram sementes, né? Óbvio, é lógico que a, a, a minoria quem está em posição desfavorável, vai ali tentar quebrar as relações e plantar desconfianças. Então, uma pessoa surtou comigo, começou a me xingar bravamente, e eu pensei em várias formas de tentar buscar essa pessoa, e falei assim, ah, o que é que eu posso fazer? Como ela já desconfiava, ela me questionava quase sempre se eu tinha ou não, que ela não comprou muito bem o meu showzinho na época, eu falei, olha, é o seguinte, realmente eu tô nessa máscara, eu acho que pode favorecer a gente, pode, porque aumenta a, a, a possibilidade da gente ir a final, né, a, apresentei alguns cenários de que, do tipo assim, ah, é... Oh, isso pode não, favorecer, não se favorecer de tal e tal forma. Aí essa pessoa surtou novamente e jogou na roda. Então foi um dos motivos também de eu, talvez, decidir, é, receber esse alvo. Assim, de, Nossa ele precisa... senhora. É. Hum. Bom, vamos lá. Aí você foi eliminado. É, e agora temos seis pessoas no jogo. Você acha que está previsível o que vai acontecer? Acho. Você acha que a gente não vai ter mais surpresas? Rapaz, existe a possibilidade, mas eu não acredito que não. Mas ainda tem uns poderzinhos que, se forem utilizados, podem dar uma bagunça, né? Ou não? É, mas assim, é, geralmente esses poderes mais fortes inspiram no F7, F8, então não sei. Entendi. Então você acha que o jogo está meio desenhado para até a final? Sim. Uma pessoa talvez seja mais descabelada, mas talvez pela configuração ela se sinta encurralada, mas nunca se sabe, né? Bom, muito bem. Vai ser próxima na final, as pessoas go gostam de se movimentar, tendem a se movimentar bem mais agora, então assim, também não está. né? Mas foi o sentimento que eu tive na ro da rodada que eu sair. Muito bem, vamos lá então. É aquela perguntinha clássica, né? Aliás, antes da gente ir para a perguntinha clássica, não existe pessoa melhor no planeta do que você para convidar as pessoas para o Encontrão. Por favor, Vitor Moro. Eu já estava pensando aqui, eu falei, não acredito que justo no meu chá Álvaro não vai falar do Encontrão, eu peço é, é óbvio que você vai ter seu momento, é todo seu, o um momento. Bom, o Encontrão mudou a minha vida. O Encontrão é maravilhoso. Eu posso passar horas aqui falando, mas assim, só quem vive sabe. É, antes de ir, eu sempre pensei assim, ah, esse povo exagera, que, que drama danão todo, esse negócio todo. E depois que eu, que eu fui, eu falei, não, ele não é drama, é de fato isso. São dias assim que não dá para descrever. Na verdade, dá para descrever o que eu estou descrevendo. Mas assim, é surreal de ah, você tá ali com aquele grupo de pessoas que tem aquele amor em comum pelos viagens, que tem aquela... Você faz amizades ali que... que... Você, que você leva para a vida, você está simplesmente sentado e do nada você se vê conversando com uma pessoa e, e assim, ah, eu não sei, é tanta coisa para falar que eu não sei nem para onde começar, assim, nem como estruturar, mas é isso, vale muito a pena, muito a pena Você acha sabe? que os, os seus colegas de tortuga têm que ter algum medo de não se sentirem incluídos, de se sentirem deslocados? Jamais existem mecanismos, né, que no caso como os grupos e tudo, já para as pessoas se irem se conhecendo e se familiarizando antes de encontrarem lá. E lá é uma coisa muito aberta. A na... gente você está jogando cidade e dorme e você já está conversando, interagindo com a pessoa e ali já cria uma ponte, uma abertura. E assim é muito, muito democrático. Se você gosta de esportes, tem esporte Se você gosta de estar dorme, tem estar dorme. Se quer jogos de tabuleiro, tem. Se você quer pegar ação, tem. Quer bebida? Tem. Quer dançar até o chão? Tem também. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu sou um grande entusiasta assumido, porque eu amo, eu amo, eu amo, eu amo demais. Quem me conhece sabe. É isso, gente. Eu vou, eu vou recortar esse trecho, vou postar. Nas... O Vitor tá devidamente uniformizado de Tiranossauro Azul. Foi a equipe que eu... no passado a equipe que eu era, eu era moderador dessa equipe. E Realmente, assim, a empolgação do Vitor é, é muito bonita e, eu, eu assim, eu precisava reservar o um momento para você falar sobre o Encontrão porque eu acho que não tem propaganda melhor do que você falando sobre a sua experiência do Encontrão real, Sim. assim. E só para não estender muito também, mas, assim, é, antes de ir eu realmente ficava muito receoso, né, de, de não me encaixar, de ficar escanteado e isso não acontece, de verdade. Eu acho que todo mundo tem esse receio e todo mundo que foi pode confirmar isso de que, realmente, todo mundo se encaixa, todo mundo é muito agregador e é um sentimento, assim, uma, uma energia que eu nunca senti em nenhum outro lugar na minha vida. E agora você está indo para o seu terceiro, né, amigo? Isso, infelizmente. Mas, é, pelo menos, eu vou poder dizer que eu já fui na maioria. Muito <risos> bem. Quando você estiver lá com seus amigos de Tortuga, conversando sobre a sua experiência do na temporada, qual é o fantasma que vai te assombrar? Qual a decisão que você acha que você tomou que você deveria ter tomado diferente? O, o, assim, não foi bem uma decisão porque realmente foi algo impulsivo, Mas a, o Danado do Dobrão. Do do branco. Desse do que eu falei que eu achei e me deixou pendurado em relação à máscara. Você não então, teria contado sobre ele? Não teria contado e eu teria tido mais manejo e mais cuidado numa situação estratégica aí. Entendi. Muito bem. Não se martirize, tá, amiga? Acontece não. essas coisas. Olha, eu sou uma pessoa que... eu adoro reviver erro e tudo mais, mas assim, eu tô tão pleno, eu tô tão satisfeito, eu tô tão... fiz o que eu tinha que fazer, assim, que eu pude fazer com a ciência. Eu me preparei muito antes de entrar, justamente por isso, para não carregar um peso e para que seja... Que, que, que fosse uma experiência é, leve e, e tranquila. Muito bem. Vamos para o nosso último quadro, Las Tortugas três números de um a seis eu tive que misturar bem esses números porque provavelmente você já fez combinações de números para você poder falar de quem você quer falar ah brincadeira vamos lá vamos lá dois três, três números dois três quatro espera é... aí que deu ruim aqui <risos> Quem é essa pessoa? É porque não, tá. eu tenho o um nome errado aqui. Pera, que eu vou, eu vou lá no, no grupo ver de quem eu estou falando. Ah. Bom, mas vamos lá. Começa os dois... Apago aqui um pedaço do nome. É Lucas e Leonel. Ah. Depois eu te falo a terceira pessoa. Certo. Bom, Lucas Lucas e Leonel foram base do meu jogo. Ah, sobretudo Lucas. É, desde o começo, é... Eu sempre comentei com a moderação, falei assim, nossa, eu gosto muito do Lucas, eu pretendo trabalhar com ele, é, nossa cabeça parece funcionar do mesmo jeito, assim, o, o papo sobre o jogo flui, mas eu sinto que ele é a over the place. no caso, assim, ele fala com todo mundo, ele oferece tudo a todo mundo, mas, eu, mas diante dos acontecimentos na Labuse, eu passei isso por cima e, e foi. Ah, não Pode, faz... te... ah, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. Eu comecei a falar, me empolguei, desculpa. Não. Adjetivo... Eu esqueci que, do... que, é a... que é a questão do adjetivo, desculpa. Tá tudo é... certo, é só falar. Mas é assim, eu penso demais, mas enfim. É, o adjetivo seria instável. Instável. Sim. Tá. É, a terceira pessoa era a Aline, o corredor o corretor tinha bagunçado o nome dela aqui. Então, a Lucas Leonel e a Aline. É, o Lucas instável, o Leonel? O Leonel perdido. Perdido, você quer comentar ou vai deixar no ar? Vou deixar no ar. Muito bem. E a Aline? Esforçada. Tá, vai deixar no ar também ou não? Também. Tá, então... Lucas instável, Leonel perdido e Aline esforçada. Agora, fala para gente em que ordem eles vão ser eliminados. Lucas, Leonel Aline. Lucas, Leonel e Aline. Sim. Muito bem. É isso, Vitor. Estamos chegando ao nosso momento de considerações finais. Se você acha que tem alguma coisa ainda do jogo que você gostaria de comentar, pode ficar à vontade. Se não, pode dar o seu recado final para as pessoas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a moderação, porque assim, o minha participação no VD, assim como o encontrão, o primeiro encontro que eu fui, faz parte de um de um grande de um grande projeto pessoal, vamos dizer assim. E assim, eu sempre eu fiquei muito surpreso de ter sido selecionado por vários fatores. Eu até conversei com a moderação. É, então assim, a dedicação dele, eu sempre fui encantado. E, assim, eu sou muito grato por, pela possibilidade deles proporcionarem isso a gente, sabe? É, e é isso, eu acho que cabe uma reflexão também sobre algo que tem sido muito debatido nos jogos ultimamente, que é a questão do tipo, até onde vale o sacrifício à saúde, né, ao bem-estar por conta dos jogos. É, porque eu ouvi muitas pessoas já, assim, conversavam, as pessoas encherem a boca para falar assim, ah, não, eu perdi é, 8 quilos por conta de tal jogo, não porque eu abri mão disso e disso e disso por conta do jogo e isso... E, assim, são inúmeros relatos de gente que vai para o hospital, de gente que tem crises de ansiedade, de, de, de várias manifestações de estresse. E a gente tem que se ligar muito nisso, sabe? Dizer assim, eu realmente, em todo esse, esse meu hiatus, digamos assim, eu sempre pensei nisso, quando você entrar, você precisa tomar cuidado, né? Porque eu, eu, eu sofro de ansiedade patológica, então, assim, tudo acaba sendo mais... Eu fico mais vulnerável a tudo, sabe? Então, assim, eu tô muito satisfeito porque eu acho que eu treinei todo o meu caminho de, em Tortuga sem, sem sem ser de uma forma depreciativa, sem ser de uma forma que me prejudicasse, que atrapalhasse a minha vida, sabe? E que, assim, e mesmo eu tendo sido muito focado, muito assim... É porque, assim, as, as pessoas dos jogos me conhecem basicamente conhecem basicamente um extremo meu, que é o meu lado crianção, o meu lado deslumbrado, e feliz por conta do encontrão. Mas muita gente não conhece o meu lado mais sério, o meu lado mais centrado, o meu lado nas pernas no chão, e que tá ali analisando tudo e, e, e, e leva tudo com seriedade. E isso apareceu um pouco em Tortuga, eu poderia, eu, a, a, às vezes, fui um pouco mais um pouco rígido, um pouco mais incisivo, mas aquilo, tudo na perspectiva do jogo, sabe? E eu acho que Tortuga, Tá, foi, tem sido bem legal por conta disso, sabe, tem um fer, tem um fair play bacana, eu acho que tá tudo, pelo menos até onde eu, eu pude perceber, é, tá tudo tranquilo, sabe, o ritmo tem sido muito legal, mas é isso, agradecer as pessoas que compartilharam comigo essa experiência, sabe, que permitiram esse, esse mais um teste pessoal é, enfim a, a, a, agradecer as pessoas que, que me que me incentivaram e que me apoiaram porque tipo assim por conta de tudo isso eu sei eu, eu sou uma pessoa meio que subestimada porque assim o Vitor jogador nunca se desenvolveu nunca foi a primeira vez então as pessoas me viram no cast meio que se assustaram falaram que não jamais esperariam e que enfim recebi umas piadinhas também mas eu tenho consciência do porquê isso acontece, que é justamente essa questão de eu, de eu nunca ter jogado e nunca ter, ter conseguido me provar. Então, assim, eu estou muito grato. Lógico que eu queria avançar, queria vencer, óbvio. Mas, assim, diante de tudo, eu estou, assim, num sentimento de, de plenitude, de, porque o meu objetivo primário, pessoal, eu consegui atingir. Então, eu agradeço a todo mundo que contribuiu com isso, de verdade. É um passo muito importante para mim e para a minha evolução pessoal. O Ricardo tá está dado... É, eu fico muito feliz por você, de que você tenha é, cumprido os seus objetivos principais. A vitória é um detalhe, é óbvio que todo mundo joga querendo vencer, mas só um que vai ganhar, então os outros têm que perder para que um ganhe. E uma hora é a gente, outra hora não vai ser a gente. Uhum. Mas acho acho que esse recado que você deu sobre é, a gente cuidar da, da gente também é, é muito legal e muito pertinente. É, o mundo dos jogos ele é muito acolhedor, mas ele reúne muitas pessoas competitivas, pessoas que são muito fãs de Survivor é, e que gostam de, e que querem reproduzir o jogo daquele, daquele seu é, participante preferido na temporada e às vezes não conseguem se sair tão bem. Então é isso, gente. Vamos prezar sempre pela diversão em primeiro lugar. E, e façam dentro do limite de cada um, sabe? A gente tem... os jogos vão continuar, se não for para ser agora, se agora você não estiver podendo dar tudo de si, é, não tem problema, vai vai ter uma outra oportunidade para que você se, se teste novamente e que você se encontre, como aconteceu com o Vitor, que já teve uma experiência e agora ele se sentiu aí satisfeito com a trajetória dele e vai poder jogar outras vezes para poder tentar atingir o objetivo aí de ganhar, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aposentei uhum. aposentou, já ouvi essa história bom, Vitor, que agora tem mais uma coisa em comum comigo que eu também, fiquei, eu também fui o, o F7 de Serra Leoa. então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, Para mim foi um chá muito gostoso muito agradável, espero também recadinho para a plateia espero que esse seja o único Vitor participante de reality show eliminado essa semana vamos votar para o Lucas sair do Big Brother, por favor Tá? Vitor Hugo tem que ficar então votem no Lucas gente, é isso estou aqui usando o meu poder de influencer para vocês ah, né? votarem no Lucas fora Lucas para quem está acompanhando o BBB para quem acompanhou a gente até aqui espero que vocês tenham gostado cada vez mais perto da final agora lembrando que em Tortuga existe uma dinâmica que pode fazer com que a gente tenha uma inédita final de quatro pessoas é... não tem mais? Era, era comigo, era, só, só, só ah, assim. era o seu poder Já saiu, é, saiu ah, já Então viu? finge que dava, gente Porque eu tava ansioso por isso Poxa, agora fiquei triste Eu ia gostar da final com quatro pessoas Pro júri ia ser ótimo, né? Mas enfim, não temos mais essa possibilidade Mas de todo modo já temos só seis no cast Então é, a reta final tá aí, tá na porta Continuem acompanhando para que a gente é, conheça juntos aí O campeão de Tortuga É isso, gente, um beijo para vocês Até o próximo Chacoalvinho Tchau, tchau.